Oi, oficina de saneamento ecológico em Nova Gokula. Nós vamos fazer um filtro vivo e uma wetland. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Nos próximos dias e nas próximas semanas, várias oficinas vão acontecer na comunidade, na fazenda Nova Gokula dos Hare Krishna, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Essas oficinas são para resolver ou contribuir com a resolução de diferentes problemas lá voltados para o saneamento. Então a gente vai trabalhar água, vai trabalhar esgoto, águas pluviais e vamos trabalhar resíduos sólidos também. Preparei uma programação que vou contar para vocês. A coisa toda começa numa sexta-feira, sábado o dia inteiro e domingo até a hora do almoço. As oficinas estão divididas em módulos, de maneira que você pode optar até fazer só o módulo 1, um, ou dois módulos, ou três módulos. Funciona assim, na sexta-noite, da tarde para a noite, é a recepção do pessoal que vai fazer a oficina. E das 6 às 8 da noite, uma palestra, um bate-papo, é, apresentando o sonhar, diagnosticar, planejar e executar. É a metodologia que a gente vai utilizar. E de abertura, nós vamos fazer uma apresentação do linear ao complexo, contando um pouco da história econômica da civilização ocidental, de como é que a gente começou a desenvolver mais a ciência, o que a gente aprendeu com isso, qual o papel da permacultura, da ciência, do design ecológico nesse processo todo. Então a gente vai ter uma visão geral, dos problemas que, que acometem a, a nossa sociedade na atualidade e as possibilidades de resolução desses problemas. No sábado pela manhã, a gente vai ter o módulo 1. E o módulo 1 vai tratar do diagnóstico local. Nós vamos apresentar algumas possibilidades de tecnologias vivas. É, vou mostrar várias possibilidades, tudo de baixo custo. Porque as pesquisas desenvolvidas aqui em casa foram baseadas em buscar alta eficiência no tratamento, mas também com baixíssimo custo, de maneira que qualquer um possa implantar soluções no seu terreno, na sua casa, no sítio. Né? Então a gente vai dar uma olhada geral nessas possibilidades das tecnologias vivas. Vamos conhecer um pouco dos fundamentos dos sistemas atuais de, de tratamento, então, pré-tratamento, tratamento primário, tratamento secundário, tratamento terciário, que é para a gente saber do que é que a gente está falando. Então, a gente vai conhecer um pouquinho disso. E aí, a parte prática dessa manhã, de, de sábado, vai ser a gente ir a campo, fazer o diagnóstico, voltar a trabalhar em cima desse diagnóstico, fazer um pré-dimensionamento e, a partir daí, fazer o design. Quem vai fazer o design do sistema são vocês. Então, a gente traz os elementos, trabalha junto e vocês fazem o design. Feito o diagnóstico, no sábado à tarde nós vamos para o terreno e vamos implantar aquilo que, que foi planejado. Então, sábado de manhã a gente fez o diagnóstico, entendeu um pouco do, de, de como funciona um sistema de tratamento, faz o diagnóstico do lugar, volta, faz o design, o dimensionamento e à tarde vamos implantar isso tudo. Esse é o terceiro módulo minto. Esse é o segundo módulo. O terceiro módulo é no domingo de manhã, onde a gente vai finalizar o, o trabalho e vamos atrás das plantas macrófitas, as plantas acostumadas com mais água. Né? A gente vai ver onde é que a gente acha essas plantas, quais plantas a gente pode utilizar. Né? Vamos pegar um pouco dessas plantas e vamos trazer e plantá-las no, no sistema. Você pode escolher fazer um módulo, dois módulos ou os três módulos. O módulo zero, ele é gratuito, é um convite, é um bate-papo, né? é uma apresentação do trabalho, linhas gerais do, do trabalho. Então, na sexta-feira à noite, você é convidado, mesmo que não queira fazer o curso, pode chegar, você não vai pagar nada por isso. A partir daí, você pode escolher quaisquer um dos três módulos, dois dos módulos ou os três módulos. Com valores diferenciados, um módulo 100 reais, dois módulos 175, três módulos 200 reais. Esses preços são promocionais, esses valores a partir do terceiro ou quarto curso, eles já vão ser diferenciados. Então aproveita a oportunidade e vamos aprender junto. Por hoje é isso, um grande abraço e vejo vocês em Nova Gokula.